Filho, é o seguinte, Giovanni lá, Padrelho aqui, Target Race. Vamos começar mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, vamos fazer uma pré-revisão para a etapa. E o que constitui nisso? Vamos fazer óleo, filtro e tem um detalhe que é novidade, que é aí que é onde você necessita saber. Então pera um minutinho que eu vou pegar o detalhe. Filhos, olha aqui, ó. A escolha dos campeões, BMC. Onde você já viu? Isso, nas x 10 E agora, nas x 6 Ah, mas por que? Você não tinha? Calma, que vou explicar. Teve uma atualização aqui. E aí eu falei com a galera da Mutec. Falei, vamos urgentemente, então, usar a nova atualização. Então, vamos colocar. Se você quer um BMC, fala com o Padrelio, Target Race. E aí... Você será atendido. Padre, o que eu que quero um BMC. não? Na sua não vai ter BMC não. Porque? <risos> Porque a sua é uma pop 100 <risos> <risos> O BMC. <risos> não, mano, Qual que é o benefício de um filtro esportivo? Primeiro que dura até nunca acabar. Então você, como a gente mostrou, você viu lá quando eu peguei a ZX10, tava morto cheio de pelo. Eu vou ver se eu tenho essa, esse resgate essa imagem do vídeo. Mas na verdade eu vou fazer o seguinte, você clica aqui no vídeo e você vai ver como é estava o filtro. E aí a gente limpou, é, passou aquele o, o óleo lá, né padrelho Na verdade o que, que é? O que você... é o, lubrificante. o lubrificante. E o filtro estava zero. Então assim, você vai ter um filtro que você limpa e tá zero. Limpa e está zero. E dependendo do modelo do filtro igual o BMC, não é porque ele é esportivo que você não pode usar... Pra se ficar só na rodovia, só faz day. Então não necessariamente porque é esportivo, tem que ser só o uso corrida. Entendeu? Então é um respiro melhor pra sua moto. Falei alguma bobagem, padre? Não, isso aí. Então isso aí. tá bom. E o cabelo do padre? Ó, o cabelo do padre é igual o filtro BMC. Você entendeu? Antes ele tava com o filtro original na cabeça e agora ele tá com o BMC. Muito mais leve, refrescando muito mais, passando muito mais vento. Fala aí. Confere luxo aqui Sem pulsa Já era aqui, ó, filho ó, ó pra você entender o esquema que a gente fez Tá vendo aqui, ó, passa aqui Certo? Sai dos dois polinhos E vem pra cá, ó Então isso aqui Esse lance aqui, ó É pra carregar a bateria quando precisar Sem desconectar a bateria E sem precisar sacar a rabeteira Padre, nós vamos fazer o vídeo da oficina? Mas eu vou aproveitar e fazer agora Enquanto você vai mexendo aqui Teve um filhinho que mandou Perguntando o seguinte Uma 10 é, Aquela modelo que é igual da, igual da 6 Acho que é uma 9 8, não sei E ele falou o seguinte Que ele acelera Aí dos 6 mil giros até os 10 mil giros Ela patina E depois ela fica normal E eu falei que eu não sabia O que poderia ser é, se patina, já tem um defeito Porque não pode patinar nem a 3, nem a 4 Nem a 5, nem a 6, nem a 10 Em lugar nenhum Então patinou, a embreagem já tem problema Então pode ser a embreagem? Deve ser a faixa de torque da moto tá? Ou onde ele enfia a mão no acelerador né? Então patinou, pode abrir a embreagem Medir o pacote de discos Se está menor, troca os discos e pode fazer isso com a patinação maior nesse ponto? Porque de repente é a faixa de torque mesmo? Pode, pode sim. E aí depois fica normal? Todo porque... mundo acha que às vezes na hora que você exige da embreagem numa saída ou numa troca de marcha mais rápida que vai patinar. Uhum. Não, às vezes é numa faixa de torque ou em alta velocidade com giro alto. Entendi. E aí a embreagem patina. Então não necessariamente ela vai patinar, patinar o tempo inteiro, é em alguns pontos, é isso? Não, às vezes ele consegue até tirar ela do chão. Ela, ele sai em primeira, ela empina, só que depois que ele tá em quinta, sexta, a 200, 250 por hora, ela patina. É normal isso acontecer, mas ah. patinou em qualquer momento, pode abrir embreagem. Tem primeiro, primeiro ponto pra se ver. Ah, Vamos fazer um getting, então, né? Faz tempo que eu já não vi ela por dentro, o raio-x, ó! Oh! Luxuoso! Cleaning! A procedência? Entendi. Sensacional, hein? Simplesmente. Um acabamento bonito, hein, padrão? Ó. Muito bom. Sensacional. Vamos ficar bonito pra caraco, né? É a cor dele, né? Então, mas você viu como mudou a parada? É a moldura de plástico, né? A cola aqui, a resina só interna. Sim. Irado. Vamos fechar. Padre eu tenho outra pra você enquanto isso. Valendo. Um filho de uma Ninja 400 falou que já trocou os discos de embreagem, o caraco. Aí depois ele colocou... do Vou colocar a pergunta aqui na tela. De uma CB300 com as molas tudo e continua na saga. O que ele faz? Então, pera, deixa eu entender. Ele colocou... Mola Ele... de embreagem e discos de embreagem de CB300 É, provavelmente para... Numa Ninja 400 É, é o que está escrito Primeiro precisa saber se é compatível hum. Quando eu digo compatível não é só a forma física do disco né A espessura tem que ser compatível Igual você mediu aquele disco por disco Isso. e tal é, para o... formar o pacote Perfeito E a fibra... Que é, feita, que é feito no disco de uma CG160 é diferente de uma CBR1000. Entendi. Tá? Então o torque que é aplicado no caso faz... de CG. É, é da CB, é da CB. É da CB300. Estou é, dando o exemplo de Sim. uma CG para uma CBR1000. Entendi. Então, às vezes, o torque da Ninja 400 é bem maior do que o de uma CB300. Então exige mais do disco, precisa saber se é compatível. E. Ah, é compatível em torque, é compatível em espessura, forma física, tá tudo certinho Aí ou tem montagem errada ou é algum é, componente externo, vai o cabo enroscando, um manete enroscando Uma regulagem mal feita, sem folga Porque se bate tudo, a compatibilidade é 100% não tem como patinar Boa, maravilha padelho. Isso é, nós estamos inovando, hein, Padre? Estamos fazendo dúvida de oficina mixado com revisão de etapa. Isso é só aqui. É só aqui. Eu estou explorando essa, essa nova pegada do Padre, que é o seguinte, às vezes na cadeira ele está muito confortável, está fácil. Agora, mexendo, é outra pegada. Padre, dúvida de oficina. Ah. Não, é sério, mas agora eu, vou, porque eu sei que vão, às vezes vão perguntar. Deixaram ou não o joguinho aí no amortecedor? Realmente importa? Aqui o... É. Precisa ter. Senão ele perde o movimento. Então ele não tem o um movimento retilíneo, ele faz ângulo. Certo. Então precisa. Tanto é que eles colocam o nibol. Que é justamente para ter o, o movimento. Aqui tá solto, não dá pra mostrar, mas tem movimento aqui e aqui. Ó. Então precisa ter o... Tem que ter. Maravilha. Padre... Vou falar de outro disco agora. Calma, calma. Esse aí mesmo que você pegou. Disco de freio. Vai. Tem que ter folga? Tira a folga. E aí? Eu sei que Não, pergunta. O pessoal liga perguntando oh, como eu tiro a folga do disco que está fazendo muito barulho. Não se tira folga de disco de freio. Tá. tá? Ele tem esses rebites aqui, ó, que a gente chama até de flutuante. É para colocar folga no disco. Então se você tira, você tira a precisão de frenagem. Quanto mais folga, mais barulho vai fazer e melhor vai ficar o freio. Por isso a pinça é radial também, né? A pinça é rígida, tá vendo? Ela não Sim. tem movimento, ela é fixada direto na bengala. E o disco é que se movimenta. Perfeito. É para justamente acontecer uma torção na, na suspensão, o disco não abrir a pastilha, não afastar a pastilha do disco. Perfeito. Então não tira a folga do disco, nunca. filho. Nunca, nunca mais, nunca, nunca. Vamos aqui, ó, Maurício Scoss, minha dúvida, eu vou responder também, Padre, mas eu vou deixar você primeiro. Sobre óleo, por que todo mundo só fala em Motul? Existem outras marcas que são tão boas ou melhores que Motul? Tem sete respostas aqui, eu não vou abrir, mas eu queria a sua resposta. Ó, oh, Dorvaldo, eu acho que o Motul é mais conhecido aqui no Brasil pelo tempo que eles estão aqui no mercado brasileiro. Tá? Eu lembro que nos anos 90... Eu ia buscar óleo Motu para colocar na Suzuki, que eu trabalhava na Suzuki. E era o único óleo para moto de alta cilindrada. Então as outras marcas chegaram depois. então eu acredito que são menos conhecidas pelo, tempo, pelo né? tempo que estão no mercado. Maravilha, tá bom. Posso falar eu, padre? Pode? Você deixa não? você que você acha? Eu não falo nada. Falo, vai. vai. ó na minha antiga ZX6, que a gente fazia também as revisões aqui, eu usava Motul, eu andei com a moto durante seis anos e não tive qualquer tipo de problema, só que assim, sempre fiz as revisões, tudo bonitinho, revisa de motor, etc, então não tive problema com Motul, é um excelente óleo, agora, desde que eu peguei aqui a 636, eu tenho usado o Repsol, o 1040 Racing, e vocês viram como ficou a embreagem, está aqui a embreagem, a gente fechou zerada, estou dois anos com óleo, e o óleo tem me atendido extremamente bem, na 10 também estou com o Repsol 10,40 e o óleo surpreende então pelo preço de mercado para mim o Repsol tem valido mais a pena, eu como proprietário agora e eu gostei muito do que o óleo me ofereceu é, a maciez do câmbio, tudo eu faço, por exemplo, tem quando dá eu troco óleo e filtro fiz o fim de semana inteiro, óleo e filtro mas se eu quiser fazer duas etapas eu consigo fazer três etapas com óleo e o mesmo óleo e filtro. Então, hoje eu estou gostando muito do Repsol. Então, eu acho que é tudo uma questão de. Queria o padre falou o tempo que a motul tem, que a motul é excelente. Mas meu, você pega a Repsol é excelente. Se pegar um Castrol vai ser top. Pegar um Mobi vai ser top. Pegar, né? Você quer saber o que que é top? É o que eu estou usando. Não, mas é sem patrocínios agora. Não tá aqui a moto na cara do Gol, dois anos de cacete, uh, vídeo on-board, etc, né? A gente tá aqui mostrando, caraca, eu, eu, eu acho que não tem, não tem dúvida. Agora você fala assim, pô, eu não tenho, mas na minha moto esse Repsol não tem, mas tem o, tem o Motul, tem o Castrol, tem o Petronas. Manda bala, estamos falando. Agora você vai lá ver, Valdemar Oil, aí é foda. Aí eu acho que é melhor você ficar com o pé atrás, mas tirando marca top, pode ir tranquilo. Ok, let's do, man. Já tá? Pô, não fez nem barulho. Originalidade, ó. Fantástico. Fantástico. Calma, Jojo. Ju. Calma, Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, pera Desculpa, Jojo. Desculpa, irmão. Bom, Padrelio. Eu acho que foi legal esse aqui, hein. A gente colocou BMC novo... Filtrinho novo, rabeta fixada. Tiramos três dúvidas bacanas de oficina, na um montagem. Luxo. E se o pessoal quiser trazer a moto alguma oficina se conhece alguma aqui na região do Itaim? Não recomendo nenhuma. Tá, beleza. Eu vou, feliz. Target Race, contato tá aqui embaixo. É Nozes e obrigado pessoal da Mutec aí por mandar o filtro esportivo com a atualização Luxo aí da BMC. Beleza? Tchugadinha, filhos. Au!